E chegámos aqui ao nosso alojamento Airbnb. Entramos por aqui, vá, por aí por dentro. Tem é aqui por aqui dentro. E é ali à frente, temos a chave ali à frente. Sim. É para sensores. Fechamos também a minha porta. Mete aqui o um camarazinho para ver o apartamento é esse está aí. Ai, está giro. O apartamento é aí. Então as duas camas. Cama de casal e cama de, de Kevin. E a casa de banho aqui deste lado. Ah, é giro. Agora vamos ligar aqui o Russo ligar para, ligar fazer, para ver. A, para vamos ver aqui, ligar aqui. Ah, é muito giro. Ligar aqui para vermos. Agora temos aqui a entrada. Temos aqui as toalhas. Olha aquela piscina é parecida à nossa. Toalhas, aqui a mesa. A senha do wi-fi. Aqui temos a casa de banho deste lado, a luz liga-se aqui, não é? É a casa de banho, com o chuveiro. É. E aqui acho. É engraçado, não tá? E para este lado. Temos duas camas, né? aqui a cama de casal e a cama de criança. Hotel, né? <risos> temos uma televisão, temos internet sem fios, e olha lá, micro-ondas, temos aqui, olha lá, só é para aqui, para a vista, né? ah. bonita vista, não é? Pronto, estão a ver? Cabine, ela está por rir, né? Sim, Vou jogar aqui as luzes. pronto, vamos jogar aquela luz ali. E aqui, momento, podemos meter aqui o carro. E aqui por cima temos ali esta bonita paisagem. Estão a ver? O nosso apartamento fica daquele lado. Vamos lá ver ali por perto o apartamento airbnb está o link na descrição podem ver aqui fica aqui o apartamento tem esta linda vista estão a ver ali parece uma ilhazinha ali temos uma doca iremos filmar também ali em baixo mas daqui a um bocado é muito cheiro é para esta bonita vista o que é que acho? o nosso carro ficou ali na parte de cima o nosso carro ficou ali, nosso carro ficou ali na, na parte de cima, ficou aqui temos aqui este cílio, se quisermos podemos checar com o carro, né, para quem tem confiança, mas nós por exemplo não estão sempre de coisa, podemos checer para aqui, quem não quiser pode deixar o carro ali em cima, vamos lá ver ali em cima, isto caso, o senhor mora por cima e nós ficamos ali no anexo em baixo, no veste da subida, não é? Bora Kevin Vamos lá ver E aqui é a parte de cima do estacionamento, agora estacionamos o carro mal, está aqui o carro, está mais estacionado para termos de dar a volta, arrumamos ali um bom cantinho lá atrás, que é para nadar, estamos a ver, aqui a estrada, esta, aqui a vista temos, e a casa do Airbnb é esta aqui, Estão a ver, esta, bonita paisagem, não é? Até Lucila quem está achado da casa até agora? É bonita? A estrada é que não presta. A estrada é que não presta. É muito inclinada. É inclinada para o Lucília. Está bem? Bom, está leve um carro agora ou leva um pouco? Podes levar tu. Então vamos para onde? Pronto. Então vamos lá seguir viagem. Vamos até ao próximo chumbagem. Espero que tenham gostado aqui do apartamento. Bem, faremos mais imagens depois. Até já. Figurifico. Já sempre. Aqui as nossas coisinhas. Oh, é meu gigante. e a parte de baixo e assim, à noite com as nossas estrogias todas tomar é. um pequeno almoço com o nosso café leche leite cortado uma sonzinha com a botandela car food vamos também aqui Vamos ver, Fares. Vamos lá dentro. É. Nossa, Patriche. Então Lucília, o que é que achou aqui do alojamento? Como é que dormiu? Muito bem. Muito bem? Dormiu bem? Sim. O que é que achou de mal? deixando aqui o teu barquinho. E deixando o meu pertinho. Ah! Tio Kevin, gostou? Gostou. E qual é que foi o ponto negativo? Nenhum? Pronto. Ah, ah cá temos o um meu apartamento. Temos aqui a vista, esta janela. A vista aí para... Aqui para, para a ria, o um rio, o que é que é? Ali a piscina para baixo, olha aí. Os barquinhos, olha aí. Estão assim agora os barcos é dois barquinhos a serem um para a pesca e aqui, e aqui temos aqui os, os trufos, os pitufos e a abelha maia, abelha maia. e vamos agora as coisas e estamos de saída até já e amanhecer aqui em Espanha é assim aqui neste lindo alojamento como estão a ver um pouco ventoso a prometer chuva, esta é a nossa vista. Apenas só temos ficado uma noite, mas estamos de viagem aqui para vários sítios. Por isso, em filmagens, vamos embora. Este aqui é o alojamento de manhã, como estamos a ver. Temos ali a rampinha, fica na parte de baixo, na garagem, onde ficamos, onde ficamos e deixamos o carro aqui nesta curva, ali arrumadinho ao canto, né? como queríamos descer aqui por causa da inclinação, olha lá, embarque lá ao fundo. Depois temos quase uma ilhazinha ali daquele lado, como estão a ver. a ver ali, vamos aí para aquela zona, vamos para ali, mais uma ponto lá em cima, também inclinação aqui das ruas, as casinhas todas assim, colina acima, é. espero que tenham gostado aqui do alojamento, Fica aqui a dica, Vem aqui para esta zona, já sabem podem contar, que o preço está aí, dá um bom preço, vai! Obrigado por assistir, sejam felizes e continuem por aí a assistir os meus vídeos, os nossos vídeos, os nossos todos.